Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV E nós estamos no quadro Lições Bíblicas Queremos te agradecer pela companhia Estudaremos hoje a lição 5, o reinado de Acasias O textual está em Salmos 7, versículo 9 E diz assim Tenha já fim da malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente Verdade prática A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está no 2 Livro dos Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8, depois versículos 13 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos. O geral, ressaltar a imprensibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus, e ainda três objetivos específicos, que são 1. Um, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias 2. Assinalar a coragem de Elias e 3. Identificar as consequências dos atos de Acasias Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bom ter é aqui sim. mais uma vez E já estamos na lição 5 É, o tempo vai passando, né? Vamos avançando, daqui a pouco a gente já parte para outro trimestre Verdade. O último do ano, já pensou? Muito rápido, né? É. Muito rápido. Professor, nós estudamos na lição passada, a lição de número 4, Elias e os profetas de Baal. Nós estamos falando aqui ainda no reinado de Acabe, Acabe e Jezabel. E agora nós vamos estudar é, a história de Acasias. E nós vamos ver aí, é, seguiu ao, o mesmo índice de idolatria dos seus pais, e nós vamos ver ainda... Sobre a sentença, sobre a punição né, E sobre, vamos falar assim, a, a intervenção de Deus e do profeta Elias Mais uma vez nessa história e Que fique Deus isso aí Você viu tanto que a gente já avançou, né? Já estamos no segundo livro né? uhum. Então é, já é metade do caminho quase, né? É, nós. é O segundo livro dos reis já é, é, vai falar de um, de um rei que governou muito pouco, né? Dois aninhos Pouco né? Em vista do seu pai, que foi 22, então, é, foi um reinado curto, mas é, conseguiu superar a idolatria né, dos pais. Uma coisa que parece que é um problema recorrente né? Na, naquela época. É, mesmo, é, incrível, mesmo diante daquilo tudo que a gente viu nas lições passadas, né, Deus verdadeiro respondendo com fogo, diante disso tudo o sujeito ainda busca outros deuses estranhos ainda. Esquisito, né? É muito, é muito difícil, professor, quando a gente fala dessa forma aí, e a gente vê essa, essa desplicência desses reis, esse descuido, tendo em vista a resposta tão imediata de Deus nesse acontecimento aí de 1 reis 18, né? E a gente vê a intervenção de Deus através de Elias, e como que Deus trabalhou através desses profetas, e depois mais tantos homens que não se dobraram a Baal, e mesmo assim, um rei ímpio, né, que se levanta seguindo o mesmo conselho do seu pai e fazendo coisas piores. É, é trágico, né? A situação, quase que, vamos falar assim, quase que inimaginável. É. Né? Mas nós vamos estudar essa lição. Introdução: O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus ante antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real. E, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baalzebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Esse texto está no segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 16, e é, é, esse versículo faz parte da leitura bíblica da nossa na nossa lição de hoje. Eu vou ler esse versículo, professor, e olha o que diz. E disse-lhe, assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiro a consultar Baal Zebub, Deus de Ecron? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. O Deus, dono da vida, né? um que pode dar e tirar, é, interveio na história mais uma vez usando o seu profeta agora que vacilo desse Acasias hein? Essa é, sentença foi parece cruel né mas foi justa porque é, o único Deus verdadeiro ele ele não divide sua glória com outros deuses né e pessoas como Acasias que estão em posição de liderança não podem não podem se dar ao luxo da idolatria né é, eu, eu, eu digo a, se dar ao luxo né, na expressão popular, né? uhum. não estou chamando idolatria de luxo. Né? Mas é interessante o, o nome, né, Acasias, é, é um nome que remete ao Deus verdadeiro. Né? É, Arraziar, né, é, o, o, o Senhor Deus, Iar né? é a abreviação do seu nome, né? você vê uhum. Salmo 68 no verso 4, é, o seu nome é Já, em algumas traduções aí, já vi pregadores inflamados dizendo que pode pedir que o nome dele é Já, então ele vai te atender agora e tal, né? mas não é isso que está escrito lá no Salmo, né? É, Iar é a abreviação do nome, né? Iod, Re, Vav, Re, né? o nome de Deus. Né? Então, Iar é, uma, é, é, é como se estivesse dizendo o nome de Deus. Então, Acasias tem Deus o Deus verdadeiro no nome, como pode adorar um deus estranho, né, que é um misto de dois deuses falsos, né, misturou dois deuses falsos e fez um outro deus falso né, dos povos vizinhos ali, né, mistura de um deus é, dos cananeus com um deus dos filisteus e deu isso aí, Baal-zebub. É, como pode alguém que deveria servir a Deus, que vive na nação de Deus, né, que foi eleita por Deus, tem uma história com Deus e vai seguir um Deus extraído desse. Entra numa tranqueira dessa. É. É, Acreditava-se, professor Joás, e nós vimos até aqui mesmo, em um quadro também específico da nossa lição, interagindo com o professor, que Baalzebub era um Deus que tinha o dom da profecia. Hum. Por isso, Acasias busca lá conselhos de como será o seu destino, né? como será o é. seu final é o senhor das moscas, né? é porque é, os oráculos eram trazidos no barulho das asas das moscas. O zumbido delas trazia o oráculo de Baalzebub, olha que... É um absurdo, né? né? Senhor das moscas. É um absurdo. Um Deus com esse nome já é estranho demais, né? É, é uma coisa nojenta, vamos falar assim, para um Deus tão puro, né? Pois é. Que é o nosso Deus. É... É, é claro que a gente está falando aqui, num tom pejorativo, de uma comparação. Hum. E não se pode comparar, né? Claro. Nem se compara a glória de um Deus puro, um Deus maravilhoso, com uma divindade pagã. Isso aí não, não, não, não, é, não é em tom de comparação, mas nós estamos falando isso aqui, exatamente o tanto que a infidelidade ela atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Tanto que essas é. idolatrias, que essas, esses pecadinhos que vão se somando, né? É, não não há pecado e pecadinho e pecadão tudo é pecado mas a idolatria o tanto que ela vai distanciando o homem de Deus e foi isso que aconteceu com esses reis pois é, é e esse ele seguiu o exemplo dos pais né seu reinado teve essa marca aí né? que idolatria. marca terrível né triste e outra coisa professor quando a gente fala dessa idolatria parece que era uma coisa também que estava impregnada no coração desses homens né eles não conseguiam ficar é. livres daquilo Aprenderam lá no Egito né e foi, foi passando de, de geração em geração. Que culminou no exílio, né? Pois é. E aí isso foi expurgado o coração deles lá, mas é uma marca muito ruim. Muito ruim. Vamos lá, capítulo 1, marcado pela idolatria, depois nós vamos falar Elias desafia a adoração a Baal, mais uma vez, né? E o último capítulo nós vamos falar aí sobre... A doença de Acasias e a sua morte. E nós finalizamos essa, essa lição. Ponto 1, um, Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o Deus Baal Zebub de Ekron, uma das cinco cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em, em, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Como que um sujeito desse, tendo visto, presenciado, e, ou quando pelo menos ouvido falar dos feitos de Deus a Israel, cai numa, numa, num descuido desse de buscar resposta em um Deus que não é Deus? Pois é. é e... e a situação que levou isso que é que é inusitada né ele caiu do da, do seu quarto né do, do terraço do seu quarto né da da sacada do seu quarto é, no seu palácio lá é, em Samaria né e a queda o, o deixou é, gravemente ferido né gravemente enfermo e ele tinha tudo para buscar Deus né é, o seu nome é aquele que Deus apreende, aquele que Deus busca, que Deus agarra, que Deus prende. É, o significado tudo. do seu nome é esse. Talvez, é, Acabe, Acabe era um, um sujeito, a gente já falou em outras lições, infantil, né? Então ele, ele era meio cambaleante, né? Aquela, aquela pergunta servia para Acabe também, aquela pergunta de Elias, até quando coxiareis entre dois pensamentos? Né? É, então quando ele dá um nome desse a um filho né, ele ainda mostra um certo vínculo que ele que ele tem com o Deus de Israel, né? é, colocou o nome do Deus de Israel no nome do filho é, é, talvez seja uma ânsia que ele tinha de que é, esse, esse Deus que agora não faz parte da sua é, comunhão, né? ele não tem mais comunhão com esse Deus, aí ele coloca o nome do filho, né? Que esse Deus venha e agarre esse filho, não seja como foi com ele, né? Que ele, que o seu filho seja agarrado por Deus, seja apreendido, preso mesmo. É, é, isso pode revelar um pouco do coração de Acabe. E no final da da história, né? Depois daqueles episódios do Monte, né? A gente vê que Acabe acabou se arrependendo, né? A gente vê contrição em Acabe. Né? Ele ele tem uma morte trágica, mas me parece que no final ele ele mostrou algum arrependimento. Então ele ele ainda conhecia Deus, ainda tinha um pouquinho de temor de Deus lá no coração dele. É, é, é... A Acas, Casias podia ter é, percebido isso e demonstrado o mesmo temor, né? Agora que está numa situação tão grave, poderia lembrar de Elias, né? Vou buscar o Deus de Elias, que aquele é onda, Deus né? mesmo, né? É, Se não o Deus dos seus pais antigos, né? Davi e tal O Deus de Elias, né? uhum. que estava mais visível Professor, e pegando um gancho do que você está falando é, Tendo esse histórico E principalmente o pai, vendo a história, acompanhando de perto Com certeza um pai que viu os grandes feitos de Deus Em, em deficiência, né? vamos dizer assim em, A um Deus deficiente né? Em relação a um Deus deficiente é claro que ele não queria a mesma coisa para o seu filho. O próprio Jesus falou isso, né? Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Pois é. Com certeza cabe, talvez queria algo diferente para o seu filho, mesmo se assim, o coração do filho endurecido busca um Deus diferente do que seu Pai servia ainda. Pois é, é um, um Deus mais estranho ainda. Não, não dá Dos para entender Os meu Filisteus, Uma mistura de Deus filisteu com Deus cananeu. Nossa, é, é, é, é, é, é estranho. É, e, e essa queda dele né? é, estranho. foi no meio de uma De uma revolta dos moabitas contra Israel. Né? É, com certeza, se a gente lê aí 2 Reis 3, 4, né? 4 e 5, uhum. é, o 5 vai repetir o verso 1 do primeiro capítulo, uhum. né? mas o 4 vai dar uma informação lá de quem é esse, esse Deus, esse rei Moabita, né? rei Nessa né? é, que tinha sido vencido por Davi né, há muito tempo lá, segundo Samuel 8, 2 Samuel né, 8.2, é narrado também em 1 Crônicas 18.2, é, então é, eram, eram é, servos né, de Israel, uhum. né, os moabitas. O tributo era muito pesado, né, fala de 100 mil carneiros. Né. 100 mil cordeiros uhum. e a lã de 100 mil carneiros. Então, ó, a quantidade de imposto né, que pagaram somou isso com é, um acordo que não deu muito certo lá com Josafá, né, rei de Judá. É, resolveram se revoltar contra Israel. Né? Uhum. É, e no meio disso, o rei de Israel cai da, da sacada do, do seu quarto. É, agora é tudo por falta de conhecimento também, professor Por não conhecer a palavra de Deus né? Na época, Torá, a lei, o Pentateuco né? Os profetas que estavam ali já Moisés Porque havia uma, uma lei Principalmente lá em Levítico, Deuteronômio Principalmente em Deuteronômio, repetição da lei Lá de Êxodo, de Levítico Que todas as sacadas deveriam ter um parapeito Pois é Um descuido também Era a proteção, era a segurança Exatamente para não acontecer isso então algo que já estava prescrito na lei e o sujeito não dá ouvido à palavra de Deus, o futuro de ser é morte mesmo, não tem, não tem é. outro escape. E foi o que aconteceu com ele. Né? Ponto 2. Acasias segue os passos dos seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor, e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Que confusão, viu? No seu culto reinado de dois anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. A Casia seguiu o péssimo exemplo de seus pais, e certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instruiu o menino no caminho que se deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. De Provérbios 22, 6. Professor, em pouco tempo, em dois anos, ele conseguiu fazer o que um não fez em 22. Pois é. É... E, a essa altura, acho que é bom lembrar que nós estamos falando do Acasias, rei de Israel, né? É. É, não é aquele Acasias, rei de Judá, <coughs> lá do capítulo 9. Né? É, mas, interessante o comentarista lembrar esse provérbio 22,6, né? É, uhum. é, a gente que gosta de educação, né? É, quer, né? Esse verso é bem lembrado. É, e o que o pregador está dizendo nesse verso, né? Instrui o menino no caminho. É, é algo muito interessante, porque é, a gente já falou que que há pelo menos restícios né, da adoração ao Deus verdadeiro no coração de Acabe, parece, uhum. né, lendo o texto a gente percebe algo desse, nesse sentido, mas as atitudes de Acabe e Jezabel, enquanto esse Acabe era menino, né, é, são uma instrução muito forte. Uhum. Né? Acabe menino viu seus pais perseguindo e matando profetas Adorando deuses estranhos Incentivando, levantando altares a outros deuses Então essa foi a instrução ele Poderia abrir a Torá e falar, ensinar ele Mas a instrução mesmo é aquilo que ele vê nos pais como, como atitude O exemplo, né? É, exemplo é, tem uma, história, uma historiezinha né, de é, dois garotos que estão brincando e num momento, lá no meio da brincadeira, um fala para o outro que ensinou o cachorro dele a assoviar. A, a ensinei meu cachorro a assoviar. E o outro continuou brincando, mas intrigado com aquilo. E quando eles voltaram para casa, o outro... Cadê, cadê? Eu quero ver, quero ver. Aí ele já não estava nem lembrando do assunto. Quer ver o quê? Não, quero ver o, o cachorro assoviar. Você não disse que ensinou ele a suviar? Aí o outro garoto diz, eu disse que ensinei ele a assoviar, não disse que ele aprendeu. Né? Uhum. Esse texto de provérbios é mais ou menos sobre isso. Né? Ensinar talvez não seja o que eu estou pensando que é. Né? Ensinar a instrução aqui de que o pregador fala é algo muito além de passar conteúdo verbal. Né? É algo Exemplo. muito mais profundo que isso. Então, é, a Cabe teve uma instrução muito é, contrária a, a isso que o pregador está dizendo, no caminho que deve andar. O grande problema de ser, professor, são as consequências. Porque está escrito na Bíblia, né, sobre a lei da semeadura, aquilo que o homem pôs semear, isso também ele vai colher. Pois é. Então, se semeou tempestade, vai, vai colher discórdia, vai colher tudo sem mesmo, vai colher... Tsunami e por aí vai Se semeou coisa ruim, não tem como, não tem como colher coisas boas Então esses reis eles não preocuparam com a educação dos seus filhos Com a sucessão ao trono e com o temor do Senhor Então o, o, a consequência veio na idolatria E todo Israel pagou o preço por essa idolatria Isso que dói isso que dói, a ponto de culminar no exílio, que nós vamos falar mais para frente nas próximas lições, até chegar esse exílio aí, a gente vai ver que o caldo só foi engrossando, né? que a pecaminosidade só foi tomando volume, e eles cada vez mais se distanciando do Deus verdadeiro e aproximando de coisas irrelevantes à sua fé, ao Deus santo e poderoso. Mas são consequências de uma vida... Na idolatria, isso é perigoso. Isso é muito é. perigoso. São exemplos para a gente olhar e, e fazer o contrário. Verdade, né? verdade. Professor, nós vamos dar uma pequena paradinha aí, tá? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.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 Estamos de volta com o seu TV e estamos hoje na lição de número 5, professor. Estamos falando sobre Acasias, o reinado de Acasias, um dos piores reis em pouco tempo, apenas dois anos. Hum, vamos falar se assim, nem 10% do que seu pai reinou e fez coisas piores do que o seu pai, a sua mãe e o sucessor. É, teve, teve uns, uns reis que foram péssimos reis que quando quando vai falar do caminho deles, fala o caminho de Jeroboão. né? Quando vai falar de Acasias aqui, fala que ele andou no caminho de Acabe, Jezabel, Jeroboão. Só referência péssima, né? Terrível. É, então, é, daí você já vê né? que foram dois anos não muito agradáveis mas né, para Israel. Trevas espirituais, É, né? é esse, essa... É, a, a síntese desse tópico, né? Está escrito assim, os erros ou as más condutas cometidas por, no, por nossos antecessores não devem ser repetidas. No Exército tem uma frase, no Exército Brasileiro, tem uma frase que diz o seguinte, nós aprendemos com, com os erros dos outros. Hum. É. Se for inteligente, aprende, né? É. Se não for, vai viver os mesmos é. erros ou talvez até erros piores, que vai trazer consequências ainda maiores. É. Foi o que aconteceu com, com esse rei aqui, na Macazias. Só professor, que em toda a história, em toda a Bíblia, Deus está no controle de toda a situação. Por mais que as pessoas pensem que, ah, está fazendo isso aí, Deus não está vendo, deus, deus está no controle. É o tópico aí da, da, do nosso segundo capítulo. Elias desafia a adoração a Baal. Ponto 1, um, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal Zebub mas onde o Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com a palavra dura. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar para Alzebub, Deus de Ecrã? É. É, a indignação de, de Elias é, é justificável, porque depois de todo o trabalho né, para é, desmascarar, o falso Deus, né, os falsos deuses que que eram adorados em Israel, vem um, um rei que vai buscar um Deus mais estranho ainda, né? Baal Zebub, a gente já falou aqui, né? Senhor das moscas, é, bem, um nome bem parecido com o que a gente vê lá nos Evangelhos, né? Mateus 12, Marcos uhum. 3, Lucas uhum. 11, né? Beelzebu, é o príncipe dos demônios, né? Uhum. É, então é, Elias está indignado e, e ele é lembrado por Deus para ir até ao encontro desses é, mensageiros de Acabe que vão consultar Baal Zedub, uhum. né? Ele encontra eles ainda no meio do caminho né? e, e mostra essa indignação. Né? Não tem Deus em Israel, não? O que, que vocês estão indo fazer lá? Né? É, essa indignação é justificável. E aí, nós estamos falando aqui, não é de qualquer profeta, é o profeta Elias, né? Pois é. Pensa a autoridade como que ele falou essa palavra para eles. Não, é uma autoridade que dá para ver pelo fato de que eles deram meia volta e voltaram para... Quer dizer, quando eles dão meia volta, estão desobedecendo a ordem do rei, né? Uhum. Para obedecer a um sujeito que eles não conhecem, você vê isso lá no verso 8, eles não conhecem. Né? Quem quando a, quem quem mandou quem falou isso para vocês né ah foi um sujeito lá que usava roupas de couro eh, os seus lombos eram cingidos com um, um cinto lá um, um cinto de couro também né eh, então eles não sabem quem é eles não sabem nem o nome do sujeito E acabe é, que deduz é Elias a tis, eh, uhum. a acasias casias né uhum. acasias que deduz é Elias né o profeta de Deus eh, então eh, eles, eles é, obedecerem a um desconhecido e desobedecer frontalmente a, a ordem de um rei né? você vê a, a autoridade com que Elias falou né? é, é importante lembrar isso aí, exatamente <risos> é, e, esses detalhes na Bíblia se enriquece o entendimento da palavra a exposição da palavra de Deus o tanto que uma palavra impactou o coração desses homens que nem sabiam quem era Elias e voltou e trouxe essa mensagem ao rei, e o rei tremeu nas bases. É. E ficou. E ficou hum. pesaroso. Olha aí o ponto 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo do profeta Elias, enviou três, em três ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados. Aí já é a resposta de Acasias a Elias, né? Para conduzir Elias ao palácio. Mas nas duas primeiras vezes desceu o fogo do céu e consumiu os soldados e os seus capitães. Na terceira vez, todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela dos seus soldados, ajoelhado suplicou o homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que, acom que acompanhasse até o palácio em segurança. Já pensou? O rei falou assim: traz esse camarada aqui então. Hum. Os dois primeiros capitães foram buscar ele, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu. Desceu, consumiu ele e os 50. É engraçado, a, a gente vê a, a narrativa aqui do comentário, a gente não percebe uma coisa. Né? A, a, como que eles encontraram Elias? Né? Eles estavam indo né, para consultar Baalzebub, Elias veio até eles, encontrou eles no meio do caminho, confrontou e eles deram meia volta. Elias podia voltar a fazer o que estava fazendo. né? O uhum. texto diz que ele se assentou e ficou esperando. Que ele sabia que eles iam voltar. Sabia, deixa <risos> né? com com Só que na, quando voltou, não foram os mensageiros que voltaram, foram 51 Verdade. soldados. Né? Verdade. É, é, a a Casias quer matar Elias. Verdade. Né? É, interessante que ele mandou a primeira ordem, né? o primeiro batalhão. O seu comandante chega com uma arrogância né, e, e manda ele descer, desce, no verso 9, né, a gente vê isso. E Deus interveio, né, mandou fogo do céu, consumiu todos. É, Acabe não temeu a isso, né, foi obstinado, mandou outros 50 com outro comandante, o segundo chega com maior arrogância ainda, desce depressa, no verso 11. Uhum. Né. É, já tem uma palavrinha a mais aí, desce depressa não é qualquer um que está mandando não. Né? Tipo assim, é. aconteceu a mesma coisa, desceu o fogo do céu, consumiu os cinquenta. Aí o terceiro teve um pouco mais de humildade, sabedoria, temor. Né? Temeu a Deus que consumiu os outros cem. Uhum. É, e ele se ajoelhou, pediu clemência, misericórdia. Né? E Deus falou para Elias, ó, pode ir com esse aí, pode ir que você vá em segurança. Né? Aí Elias foi. Você vê que Elias não obedece ao desce, nem ao desce depressa. Ele obedece ao pode ir de Deus. Né? É, é por isso que Elias chegou até aqui, porque ele é obstinado em obedecer. Né? É, é, é uma obstinação inversa, né? é obedecer a Deus. Né? Isso não é nem obstinação, isso é sabedoria. É é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Ele sabia quem obedecer, né? É. A quem obedecer. É diferente, muito diferente. Elias conhecia a voz de Deus, conhecia o Deus a quem ele servia, né? Sim. E ele sabia do que Deus era capaz. É. Então, ele sabia disso muito bem. O ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em três episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal... No Monte Oreb, quando o Senhor visitou, o profeta se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse naquele elemento. E quando por duas vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Fogo, professor, é uma marca, vamos falar assim, divina ao longo da Bíblia, né? É, você vê a, a, a revelação a Moisés, né, um uhum. profeta né, de, de primeira grandeza, né? É, foi, foi pelo fogo, né no meio da sarça, que ardia, mas não se consumia. Né? E Deus falou do meio do fogo. É, e a Elias teve essa marca, né nesses três episódios, pelo menos, do seu ministério, né do fogo de Deus se manifestando. Verdade. Professor, ali um negócio muito interessante aqui na nossa revista, é, tem uma esses, esses adicionais que a nossa revista tem, isso é Sim. muito bom, eu gosto. É, tem um trecho aqui nesse segundo tópico, que conheça mais. Olha que interessante esse conteúdo aqui. Os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como espirituais para o povo. Quando um rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos. E a gente vê isso no, no primeiro livro de rei 16:30 A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Nos dias do profeta Elias, as ações de Acabe e de sua mulher Jezabel sofreram oposição ferrenha do profeta, porque elas estavam pulverizando o verdadeiro culto. Ou seja, estava disseminando. Então houve uma intervenção divina. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando o negócio está muito difícil, quando parece que essas coisas vão ficando ameaçadas, Deus sempre intervém na história. E Ele faz isso ó, desde quando é Deus, né? ele sempre, é. É sempre. Deus é Deus eternamente. Então quando uma coisa não está fugindo dos, dos princípios daquilo que ele predeterminou, com certeza ele vai intervir mesmo e faz do jeito que ele quer. E ele levanta quem é. quiser. É, e com relação aos reis né, de Israel, Deus já tinha falado com Moisés lá em Deuteronômio 17. Exatamente. Né? Você vê a partir do verso 14, né, obrigações que os reis de Israel tinham. Né? Uhum. Eles tinham que ter uma Torá só para eles. Né? Se eles não copiassem, né, contratassem um escriba para isso, que eles uhum. deviam consultar todo dia essa Torá, essa uhum. lei de Deus. Né, e tem uma série de mandamentos ali específicos para esses reis. Não podia acumular muitos bens, muitas mulheres. Uhum. Né, tinha uma série de ordenanças ali que era específica para os reis, mesmo quando Israel nem tinha rei ainda. Verdade. Então, é, os, Cuidado, a influência né? dos reis de Israel com a nação é. é é visível, né? Eu gosto desse Deuteronômio que é repetição que Deus Deus até falou com Moisés, né? Nação, quando vier escolher os reis é, é, é muito é, Deus já é, sabia. Não é né? muito legal isso aí? Muito bom, professor. Nós estamos caminhando para o final dessa lição e nós vamos aí para o terceiro capítulo, doença de Acasias e a sua morte, né? E nós vamos trabalhar em três tópicos aí. Primeiro, o julgamento do Senhor contra Acasias. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei, e terceiro, as qualidades de Elias. Nós vamos fechar essa lição falando dessas qualidades. O julgamento do Senhor contra a Deus mandou Elias dizer ao rei que jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, a estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar as leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Num período de ignorância, até que vai, professor, mas para uma nação, para um rei, para um homem que conhecia a Deus e mesmo assim se opôs em fazer o que é certo, né, se colocou no caminho do erro, a sentença está logo aí, está à porta. É, tem uma, tem uma palavra-chave aí nesse primeiro tópico, né, obstinada, uhum idolatria né e Deus não tolera a obstinação né? daqueles que ouvem sua palavra e permanece com a vida entrega o pecado é, é interessante que que o mesmo sol né que amolece a cera endurece o Barro é né? e é o mesmo é o mesmo poder o mesmo efeito uhum. é o mesmo poder produzindo efeitos diferentes é nóis. Né? É, porque os materiais que recebem essa influência são diferentes. A constituição deles é diferente. Então, é, a prova que Deus coloca os homens né, é, tem efeitos diferentes por causa dos homens. Tem homens que tem homens que são cera e tem homens que são barro. Né? Uns endurecem, outros amolecem com a prova de Deus. É, então, é, ser obstinado na idolatria é o, foi o caso de Acasias é um problema né porque Deus Deus abomina as duas coisas <risos> tanto a obstinação quanto a idolatria então é, ser um idólatra obstinado ainda por cima né é, é um problema e tanto então é, se você lembrar de algumas passagens por exemplo Gênesis é, 13 ou 19 não não vou citar com exatidão, mas eu acredito que a Gênesis 13 vai falar do episódio de Ló, né, sendo retirado, né, da destruição eminente, né, de Sodoma e Gomorra. Você vê os homens cercando a casa dele. Você vê Deus intervindo e cega aqueles homens. Eles ficam cegos. Uhum. Você que sempre enxergou, de uma hora para outra, você fica cego. É, a, a reação esperada é que você corra pedindo ajuda, né, ou sei lá, deite no chão, sei lá qual é a reação, mas eles continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, perseguindo Ló. <risos> Onde está a porta para a gente, né? Continuaram perseguindo. Ficaram cegos e insistiram. Eles são obstinados, né, Deus não tolera obstinação. É, você você vê em, em Lucas 8, né, a parábola do semeador, Uhum. Jesus quando explica a parábola, ele vai falar das pedras. né? É, ele vai falar que as pedras são aqueles corações obstinados. Ouve a palavra. Houve, não mas não é, aí o que acontece? A palavra não aprofunda as raízes né? e acaba morrendo. A, a, a planta acaba morrendo. E Deus então Deus não tolera isso, né professor? A obstinação é algo que, que que Deus abomina. né? Deus não tolera isso, principalmente como o, o tópico aqui desse, desse texto aqui que ele ouviu e não guardou. E Deus, é, é como se ele desprezasse a palavra de Deus, e falar só: oh, "Deus, fica aí que eu vou me virar sozinho". A gente lembra do texto de Amós 4, né, onde Deus condena a obstinação de Israel, Verdade. né, verso 6 Verdade. em diante ali, Verdade. né? É um povo obstinado. E no próprio próprio Moisés, né, condenou, né, lá no meio do deserto, povo de dura serviço, cabeça é dura, né? povo obstinado, é ah, então é, Deus não tolera isso não, e se a gente estiver nesse caminho, é, é bom que, que se algo, atente, né? Né? dá tempo de mudar de, é de atitude. Será que tem gente que dá situação dessa difícil, <risos> difícil né? eu ouvi de Deus igual temos ouvido ultimamente, pois e a é. pessoa continuar na prática do erro ainda, né? Complicado. Pois é. Professor, nós vamos terminar a nossa lição, mas antes, só fazer um breve comentário aqui. O ponto 2, nós já falamos de ser a determinação de Elias e a morte do rei. Já falamos que a casa não tinha um parapeito, citamos que foi um reinado assim, ele tentou vencer um rei que seu pai já tinha, seu avô já tinha vencido, um reinado mais fraco, e mesmo assim ele, é, a medicina da época não conseguiu. E sobre as qualidades de Elias, nesse episódio várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, ele em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade nas suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por ele em sua grande obra. E eu vou até um pouquinho mais além. Nunca houve uma necessidade tão urgente é, como nós estamos vivendo nesses dias atuais, onde, onde a falta de conhecimento e a... Como é que eu vou usar uma palavra? Vamos falar assim, a heresia tem tomado conta de muitos públicos, precisa muito, muito urgentemente de homens do, tomados por Deus, cheios de Deus e com essas mesmas características e prerrogativas de Deus na vida para combater isso aí, porque não está fácil, tá? não está brinquedo não. É, precisamos voltar à verdade de Deus, né? voltar à, à, à palavra. É, mas... né? a, gente, a gente ouve pregações e mais pregações, é o que o senhor acabou de dizer aí. né? A gente ouve pregações assim, que, que parecem revelações extraordinárias, né? e, mas é, quando a gente vai para os rudimentos, né? quando a gente vai falar de salvação, de cristologia, a gente vai para os rudimentos da, da doutrina cristã, é, tem gente que, que é mestre, é doutor e se enrola com isso fantasiados né? em heresias, é, né? É, se perde com, com, com tanta filosofia, com tanta informação, com tanta revelação, né, é, com, com aspas aí, é, se perde no meio disso tudo e não atenta para o que é rudimentar, né? É, Deus, Deus é, é soberano e Ele revela a Sua vontade e a Sua vontade está muito bem expressa na Sua palavra, né? a gente às vezes se esquece disso, né? e é preciso voltar a esses rudimentos, né? é preciso voltar à Escritura, voltar à Palavra. E está na hora, né, professor? Está é. na hora disso aí. Nós estamos chegando ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia, e semana que vem, nos permitindo o Senhor, estaremos de volta, trazendo mais um comentário dessa lição bíblica que é maravilhosa. Muito obrigado, até lá, um forte abraço, e que Deus te abençoe de uma forma grandiosa.